Us. Search, but you stay lost. We are, we are reaching for the stars. na grande chácara gente chegamos na grande chácara finalmente e fala galera tudo bem com vocês deixa o seu like, já deixa o seu like, já se inscreve no canal que hoje vai ter um completo aqui essa casa, essa mansão toda aqui gente que ela tá muito bonita gente vocês tem que ver tanto que ela tá bonita então vamos lá gente, então vamos lá primeiramente aqui a gente entrou aquele portão ali ó daquele portão ali a gente entrou e tá aberto a gente tem que ir lá fechar né agora a gente fecha né gente, a gente tem que ir lá fechar aquele portão a gente entrou por aqui olha o espaço aqui é que tem muito calma tá então vamos fechar o portão quem não sabe ela é minha prima então vamos lá aqui já tá os viciado em raia né tá bom né os viciado em raia aqui logo mais tem um campo que é bem de futebol Aqui tem uma terra meio terrada, né? E ali, não sei o que, que é. Vamos lá ver. Vamos ver o que é aquilo ali. Essa terra aqui, ela é muito fofinha. Ela é muito fofinha. Rafael! Vem fazer o tour! Rafael! Vem fazer o tour! Vem fazer o tour! Vem cá fazer o tour! Vem fazer o tour, mas eu... Vem fazer o tour, mas eu, pera essa chácara que gigante, Hã? gente, essa terra aqui é fofinha, vou... não é Rafael, essa terra é fofinha, e se vocês não foi no canal do Rafael, vai agora que ele também vai fazer um tour lá, né Rafael, ele também vai fazer um tour lá, não sei se ele vai mais eu fazer o um tour, aqui é praticamente uma coisa, e ali é outra coisa, eu não sei o que, que, que é aqui, é, aqui. É, mas é pra fazer piscina mesmo plantação aí logo aqui logo aqui tem gente tocando música ali, né? a gente já vai chegar na parte da piscina a gente já vai chegar na parte da piscina aí tô aqui com o Rafael também, né? Aí aqui gente tem uma área muito especial, muito bonita, muito linda Aqui tem outra mesa de sinuca Se a gente quiser a gente pode tirar pra jogar sinuca né gente Porque tem que jogar sinuca porque, porque tem que jogar sinuca né Aqui tem uma janela que dá direto para um quarto que eu vou te mostrar Aí aqui é um banheiro, tá vendo? Que é um banheiro qualquer, entendeu? Banheiro bonito, qualquer, com luz, Muito bom E aqui uma torneira né, só isso Aí aqui na outra porta Aí eu mostro pra vocês lá o que que tem lá Aí, de... Aí depois lá eu mostro pra vocês que tem lá Vou mostrar aqui agora Aí logo virando aqui tem um espaço ali muito bonito Tem uma música aqui mas tá bom Tá ok, tá ok Não sei se não vai dar direito vai. E aqui a gente abre essa porta a mágica acontece Tem várias coisas aqui a mágica acontece Se fosse pra mim eu morava nessa casa se fosse pra mim eu morava. Aí aqui tem, tem umas gavetas que praticamente tem nada, né? Praticamente tem nada, não tem nada. Sabe por que não tem nada? Sabe por que não tem nada? Porque não tem nada. Então, esse gavetas que não tem nada. Aqui, tem um sofá gigante que dá pra me deitar aqui, ó, gente. Aqui também tem esse trangue, ó. Que é pra pôr coca. A água, a cerveja e esse trem, E esse tipo, esse estranho. Entendeu? Ele tem outro. Aqui tem umas bancadas. Cada vez que você senta aqui, gente, ó. Cada vez que você senta aqui, é muito bonito. É muito bonito. Vocês não tem noção. É muito bonito. Vocês não tem noção. É muito bonito. Aí que eu vou ligar a luz. Oi, oh, que lindo. Aí aqui, gente, tem uma cama para dormir. Uma cama para dormir. Aqui tem... E que tem é um... Zero treinar, que não? E tem uma gaveta. Ah, desculpa. Desculpa, Gabriela. Tem outra gaveta. Tem outra graveta. Tem várias gavetas aqui. Tem nada de interessante. E um vidro aqui, tem que tomar bem cuidado. E aqui tem uns trem. E aqui tem uma coisa. Meu Deus do céu, gente. Eu sempre queria ter um trem desse aqui, ó. Alex. Eu achei que era Alex. Isso pode de... volta lá. Volta lá, me colocar lá. Esse aqui é muito bonito, aqui não acho que não tem mais nada. Nada, nada, gente, tem mais nada. Uma cama, solteiro, de trás da porta. Nada. Aqui, tem um gaiopo que eu tô com medo de abrir e espedaçar todo, mas acho que não espedaça não. Espedaça não, tá bom, gente? Desculpe. Vamos ver as gavetas tudo de novo também, né? Porque a gente é curioso, né? Mas é curioso, nós temos que ver gaveta toda a vida. Tá bom. tem, ah, tem um ah, Tem uma coisa linda. Tem nada. Uma raquete de beisebol. Aí ali tem um cenário com uma câncer, então, né? Aqui, essa luz aqui está queimada, né? Que eu já vi, né? Aqui tem um trem aqui, né? Muito bom. Eu estava falando para vocês, aqui tem uma câmera, né? Três câmeras. Três câmeras. Aqui que eu tava não sei se é só só um banheiro ok um trepa toaia toaia toaia aqui uma janela para abrir e uma janela para fechar esse aqui ó, eu vi lá na Rafa rafluir é muito bom essa janela aqui é muito boa na rafluir ai eu sempre queria fazer isso sempre queria fazer isso não queria tô doido isso então gente é isso Aí bem aqui tem uma pia Que tem, não tem luz Muito velho com água Não presta Que é Um banho qualquer Aqui gente Uma sala de estar também Uma sala mesmo, entendeu? Um sofá bem macio né? Um sofá bem macio Um sofá bem macio Pode descansar, descansar. Aqui tem um, uma brutana Eu sempre queria ter uma brutana dessa aqui no meu quarto. Muito bonito. Não abre. Aqui tem dois controle, sem o Wi-Fi, número também que não posso mostrar. Sem o Wi-Fi e o número eu acho que não posso mostrar não. Então para aí, por produção. Aqui uma cozinhar qualquer. Todas pias que eu vou, eu vejo que tem, a, tem água, tem água, tem gente, tem água, tem muita água. Aqui gente, aqui tem um quarto, Luiz Presta, glória a Deus, Mas é espiã, então, vamos ver as gavetas, o que, que tem. Aqui, nem andar demais, nada demais gente. Guarda roupa, também cabide, olha a cabide gente, muito chique. Nada de, mais, nada de interessante Nada de interessante Mas é muito bonito aqui Que não tem nada de interessante as gavetas só tem merda Só tem merda essas gavetas aqui Colchão com um ar condicionado Que eu sei nem como que ele já se zero, Mas é ar condicionado Aqui, aqui tem Aqui tem um banheiro Gente, vamos contar quantos banheiros tem nessa casa. Já passou três banheiros nessa casa. Três. Vamos ver se presta. Presta, glória a Deus. Esse presta. Presta também. Então, gente, aqui tudo presta. Vou aqui. tudo presta. Tá bom? Ah, vamos ver, chuveiro. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver E aí, é isso, gente, aqui tem aqui o Eu gosto de ver se essas ambas presta e presta. Ai, ah, eu não vi essa da lâmpada aqui, gente, ó. Eu não vi essa lâmpada aqui. É, não acendeu nenhuma, mas tá bom. Eu acho que acendeu lá de fora. Acho que acendeu lá fora. Aqui, gente. Essa porta aqui é aquela que dava de fora. Então, tá total, o é quatro banheiros ainda. segredo. É um aqui tem quatro banheiros. Um aqui, dois, outro ali, outro ali, Tá bom? Então vamos ver aqui, gente, se tem. Se dá pra ver ali outro quarto. Tá trancado. Aí gente, naquela hora lá a gente tava aqui, né? Aí aqui tinha um banheiro, quatro banheiro até agora, quatro banheiro até agora, quatro banheiro até agora. Aí aqui dá direto pra cozinha. Tem minha família aqui. Pera aí. Minha família, tá, gente? Aqui, gente, é aquele quarto secreto. Não, não abre de jeito nenhum. Não sei porquê, mas não abre. Não abre. Fonzinha, vamos para a área mais principal, que é a área, uma sinuca também. Que dá é uma lixeira. Aqui várias coisas. Como ali os pessoal comendo. Ai, tão bonitinho comendo, né, gente? Tão bonitinho comendo, né? Aí aqui, gente, olha. Quatro banheiros, cinco banheiros, cinco, seis banheiros, seis banheiros que tem nessa casa, Eu acho que tem mais um, seis mais um, que tem outra área, de área Z, que a gente desce, entendeu, a gente desce e depara com os meninos comendo, depara com os meninos comendo, tudo comendo, agora a gente... A gente já gravou uma cena. Não vou dar spoiler. Aqui, gente, tem uma piscina, uma vista linda de piscina, né, gente? Muito linda de piscina. Sinto muito, vocês não pode só, mas é uma piscina muito bonita, gente. Muito boa, muito linda. Eu gosto, gente. Essa piscina aqui é muito linda. Aqui o James. Ó, oh, James, gente. James, o que, que você achou da cena? Não dá spoiler. O que, que você achou? A cena, o que, que você achou? Muito legal. É, a gente não pode dar spoiler, porque, gente, a gente não pode dar spoiler, mas tem alguma coisa a ver com. Tem alguma coisa a ver com piscina, gente. Tem alguma coisa a ver com uma piscina. E, gente, talvez, gente, talvez, a, e, gente, tal, gente, gente, talvez a gente vá alugar aqui. O meu aniversário e o do Rússia. O meu aniversário e o do Rafael, talvez a gente vá alugar aqui. Ó, o James, os meninos comendo. Gabriel. E eu gravando. Então é isso, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora a gente vai gravar mais vídeo, né, James? Qual, Qual será, hein? Desafio, pique-esconde, pique-peg, as tobogás. Pode gravar muito, esconde-esconde, pode gravar muita coisa. E aqui Toda é muito que é muito grande pra esconder em todo lugar. Então é por isso a gente vai gravar esse vídeo. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e até ai, o próximo vídeo. Tchau, gente!